maiores dúvidas que as pessoas me perguntam aqui não é nem sobre como utilizar o FGTS, mas sim se ela pode utilizar o FGTS para compra de um imóvel na praia, no campo, para onde ela pretende se mudar. Olha, é possível fazer isso? No vídeo de hoje, eu justamente quero compartilhar uma experiência que eu tive na venda de um imóvel que realmente isso pode acarretar para você e te dar uma dica aí sobre este, esta compra, se ela vai ou não dar certo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio Guimarães, você que não me conhece, eu sou corretor de imóvel, eu sou investidor e ajuda pessoas a comprar o seu imóvel a ser aprovado no financiamento, sair de dívidas, fazer dinheiro, é isso mesmo. O vídeo de hoje, como eu falei, a maior dúvida das pessoas que querem utilizar o FGTS não é se ela pode utilizar, quais são as regras, que todo mundo já sabe, tá na internet, eu já fiz vídeos, sobre isso que você precisa ter três anos de contribuição não precisa ser é, três anos é, consequentes né um primeiro segundo terceiro você pode ter trabalhado um ano um ano e meio depois de trabalhado mais um ano ou seja precisa ter três anos de contribuição você precisa estar morando ou é, ou trabalhar nesta cidade não ter imóvel é, não ter nenhum financiamento no seu nome de imóvel né é, e você pode comprar sim na, na, na tua cidade ou na região da sua cidade. Existem várias outras regras, está aí muito fácil você encontrar isso, até mesmo no site da Caixa Econômica Federal, mas a maior dúvida das pessoas, e elas me perguntam sobre se ela consegue utilizar o FGTS dela, trabalhando, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas ela mora, por exemplo, já tem, ela tem a residência fixa dela no Paraná, em Curitiba, ou ela mora, por exemplo, em São Paulo e ela quer comprar uma, um imóvel é, em Curitiba, ou vice-versa, Curitiba e quer comprar em São Paulo, ou quer comprar uma casa na praia. A maior dúvida das pessoas é se ela tem um, uma, um comprovante de residência, se ela fizer, por exemplo, alguma coisa no nome para ela poder contribuir lá e ter um, um, a residência fixa, será que é possível utilizar o FGTS? Deixa o que aconteceu com um cliente meu sem citar nomes aqui né para que você possa ter uma ideia se vai ser fácil ou não para primeira primeira coisa você precisa saber que a utilização do FGTS ela é permitida assim para você comprar um imóvel novo ou usado para você construir para você ou seja existem a facilidade para te ajudar a adquirir o seu imóvel, para você abater do financiamento aí é, é, parcelas. Isso é uma facilidade. Agora, o que realmente não é possível é fazer chunchos. E muitas vezes, esses chunchos, essas formas de você querer utilizar um valor que está lá, para um determinado fim, é justamente onde as pessoas acabam se dando muito mal. Uma vez a gente fez uma venda para uma cliente e ela forçou, ela brigou bastante porque elas trabalhava em São Paulo e ela queria comprar um imóvel aqui em Curitiba e foi feito foi passado todas as informações o gerente da própria Caixa fez análise de crédito sabendo é, solicitou vai ser solicitado carteira de trabalho o registro para ver se você tem realmente é, contribuição vai ser solicitado imposto de renda para saber se você tem imóvel naquela região onde você tem imóvel, se você tem financiamento ou seja é verificado tudo e o gerente da Caixa analisou que essa pessoa, mesmo trabalhando em São Paulo, né, por ela residir em Curitiba, ou seja, ela poderia comprar e utilizar o FGTS aqui em Curitiba. Passou a análise de crédito, tudo certinho. A, a, o valor do FGTS dela era muito grande, era praticamente quase que 50% do valor do imóvel, e foi dado em sequência no processo. Ela comprou o imóvel, a entrada foi dada, tudo bonitinho, só que. Depois foi feita uma auditoria e a Caixa Econômica Federal analisou que por ela trabalhar em São Paulo não teria como ela ter residência em Curitiba e recusou o uso do FGTS. Esse valor ia, não foi repassado, obviamente, né? E esse valor, consequentemente, na compra que ela fez com a construtora, teria que ser de recursos próprios. Aí eu venho te justamente passar a letra aqui neste vídeo. Se você trabalha num estado e você quer morar em outro estado, você não vai cons conseguir utilizar o teu FGTS neste momento. Você vai precisar ir para esse novo estado, permanecer lá trabalhando por algum tempo, né? quatro meses depois, e utilizar o seu FGTS para você poder comprar o imóvel lá. Não tem como você um, estar trabalhando numa cidade, querer se mudar para outra e já utilizar o FGTS nessa outra cidade, porque a Caixa Econômica vai entender que você está utilizando o FGTS para comprar um imóvel num estado, num lugar onde você não tem moradia para algum tipo de investimento, para alguma outra necessidade, seja lá qual for, tá bom? A utilização do FGTS é para sua moradia apenas. Então, resumidamente, não vai ser possível também utilizar o saldo do teu FGTS para comprar imóvel comercial. Não é possível utilizar o FGTS para comprar escritório, loja, em casas comerciais. Não é possível, tá bom, gente? Então é assim, a minha dica nesse vídeo é, se você quer utilizar o seu FGTS, utilize de forma... Correta, ou então, se você quiser, mesmo assim, forçar passar por uma análise na caixa, tenha uma reserva caso não dê certo para que você possa pagar, ou seja, manter a sua negociação e não ter que fazer um cancelamento, senão você vai ter que pagar uma multa de distrato que não é nada agradável pelo valor que você já tenha deixado lá e já tenha se comprometido em pagar, tá bom? O vídeo de hoje é rápido, é simples, é apenas para te dar a letra sobre a utilização do FGTS, não é sobre as regras. As regras você vai achar um outro vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, vou deixar o um link passando aqui em cima, porém, para você comprar o um imóvel, você precisa residir, ou trabalhar na cidade ou na região aonde você está morando ou trabalhando, tá bom? Vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para dar aquela força e vejo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!